O pastor Melo está lançando seu novo livro, 40 dias de oração. Se você está procurando uma maneira poderosa de melhorar sua vida de oração e se aproximar de Deus, este devocional o ajudará a se concentrar nas coisas importantes da vida e a desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Os princípios do cristianismo estão cheios de abundância, e se seguidos corretamente, podem ajudá-lo a superar qualquer obstáculo em sua vida. Neste livro, aprenda dicas de como passar pelos desertos da vida e se tornar mais que vencedor. 40 dias de oração e jejum mudarão sua vida para melhor. 40 dias de oração é uma maneira poderosa de focar sua fé e encontrar soluções para os seus problemas. É também uma ótima maneira de aprender sobre os princípios do cristianismo e como viver em abundância. Escrito pelo pastor Elton Melo. Este livro também está disponível na Amazon.com para dispositivos Kindle e no site alcancevitória.com. Consulte os links abaixo. Boa leitura!